Opa, tudo bom? Você tava falando sozinha que nem uma doida. Então, gente, eu tava falando que acho que eu não vou pôr a orelhinha, não. Hoje, né, por causa que eu já tô, tipo, penteado. Que aí eu coloco a orelhinha, porque como o fone não tem a orelhinha, eu coloco a, a tiarinha, né? Aí fica como uma orelhinha, como se fosse do fone. Mas, enfim. Tudo bem, gente? Como vai vocês? Como vai? show eu... Dá uma apertada aqui. <risos> Viu, gente? Hoje eu comecei a, a, a live quase na hora. Nossa. É isso aí, gente. Tô pegando jeito. Hoje eu comecei a live 6h28. 28. Estamos quase lá chegando nas 6 horas, gente Mas hoje eu comecei bem mais cedo, viu? Não me atrasei tanto, igual nos outros dias Mas enfim, gente Vocês sabem que eu sumi, né? Eu dei uma sumida aí por uns dias Mas foi porque é, minha net caiu Sim, gente, minha net caiu, acho que foi por 4 dias Eu acho, não foi 5 dias Foi, tipo assim, o dia inteiro Aí tem um dia que ela voltou e depois caiu de novo, né? Mas enfim, né? E agora estamos aqui, né, meu? <risos> então, gente, o que a gente vai fazer na live de hoje? Bom, hoje a gente vai jogar... No caso, eu vou jogar, né? Mas enfim, vocês entenderam. Jogar... GTARP. E depois, Valorant. Valorantzinho. Gente... Uh, o Giovanni lá do GTA não deve estar tá entendendo nada. Cadê Lully? Lu? É, cadê Narceja? Narceja sumiu. Sumiu. <risos> tá, gente. Então, deixa eu ver aqui. Insta. Cadê. Ué, cadê o treco da câmera? Agora eu vou colocar aqui pra vocês, tá, gente, o jogo. Deixa eu ver. Cadê? É... Eu acho que saiu. Tô arrumando aqui, gente. Vou colocar o jogo pra vocês. E aí, gente, se você me segue no Insta, você já sabia por que, que eu tava sumidinha. né? Que eu tinha, eu tinha falado lá depois que voltou a internet, mas depois caiu de novo. Ah, não. Não foi isso, não. O que aconteceu, na verdade, eu acho que o que aconteceu... Foi que a internet, é que eu já nem lembro mais, gente. Mas a internet voltou, aí ficou. Só que no dia que voltou, epa, cadê eu? Sumiu. Só que aí no dia que voltou, era domingo. Então domingo eu não faço live, né, de qualquer jeito. Então foi isso, gente. Aí agora voltou. Beleza? Então vamos nessa. Vou aqui abrir o nosso joguinho favorito que eu amo tanto, né, gente? Esse jogo é incrível. Estou arrumando os emotes, tá? Eu vou baixar o som desse jogo, gente, porque senão eu não aguento, entendeu? Eu não escuto mais nada em volta de mim. Olha! Não escuto mais nada. Eu sei que vocês não estão gostando, tá, gente? É só eu deixo assim, sem som por causa da música que tem no começo, para não dar aquele copyright, né? A gente, cabelo, esqueci de falar do cabelo, pintei o cabelo, viu, gente? Não pintei, né? Mas assim, retoquei que tava tava de tava só descolorido, né? Porque tinha saído tinta já aí, eu retoquei, né? E, gente, eu tinha descolorido a franja, tudo isso aqui, tudo isso aqui. Só que eu ainda tô pegando um jeito pra descolorir, né? Eu tô vendo, eu percebi que tem que passar muito descolorante pra ficar boa a descoloração. Passar bastante colorante mesmo. E é isso. E aí eu, eu ainda tô pegando um jeito, né? Porque essa foi a primeira vez que eu descolori e pintei sozinha. Gente, minha mãe sempre fazia pra mim. Foi a primeira vez que eu fiz sozinha. E aí não descoloriu muito, tá vendo, gente? Aqui descoloriu mais embaixo. Mas aqui, acredite ou não, assim, eu descolori aqui na franja, aqui assim em cima. Só que não, não descoloriu tão forte, né, gente? Porque eu descobri que ainda mais no meu cabelo tem que, tem que passar bastante descolorante. Mas enfim, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vamos começar gente. Ah, deixa eu apagar a luz Porque eu não tenho necessidade De ficar gastando luz, né gente A gente pode apagar <risos> Porque já tem aqui a ring lines Eita, olha onde eu nasci Jesus Ai, aí O que que tá acontecendo aqui, gente Ah não, deu apertando o botão errado hein? Onde que fala mesmo Aí, o que que tá acontecendo aqui, gente? A Gente, fiquei alguns dias sem jogar e já tinha esquecido o botão de falar. Mas, enfim, vamos nessa. Gente, o que que tá acontecendo aqui, meu pai? Oi, <risos> a gente policiai tudo morto. Eu tô com o celular? Gente, o que aconteceu da última vez que eu joguei que eu tô sem celular? Eu fui roubada? Foi o quê, meu pai? Porque toda hora perdendo esse celular? Que isso, tem que comprar ah, é, toda hora. Olha ah, o pessoal é, tá ali na 30, 40, frente. 30, ah, eu acho, acho que, eu que, que eu fui preso, aí, né? Aí, velho. Então vai calhar não. Minha mãe aí, ó. Gente. Que falou da tua mãe? falou que a minha me mãe digue. é uma puta. Falou me que me tá tira. gravado, tá gravado, amigão. Tá bom, então prova aí, então. Que eu falei, ah hum? puta. Prova aí. Gente. Ah, tu mateu os olhos, rapaz. Chamou minha mãe de puta. Só porque eu cheguei lá, fio assim, ó. Gente, olha que um violão Só porque eu do eu além. Isso. No além aqui. Até que ele, ele falou, seu filho da puta. Olha, o um violão Entendeu? no além aqui, Entendeu? gente. Ele, ele... Voando. Ele é a... Tá, gente, vamos ver agora. Sai dali que tá mó gretalhada. Vamos ver. Eu preciso ir lá pegar minha motinha. Comprar outro celular de novo. Né? Então vamos lá comprar minha motinha. Motorista. É onde mesmo que compra? é Que compra não, né? Que pega a motinha que eu já tenho, né, gente? Porque eu já tenho a um motinha. Aqui, ó. Nossa, mas eu tô muito longe, velho. Será que alguém me dá uma carona? Não tô afim de andar hoje, não. <risos> Ai, ah, eu posso ver se é algum médico, né, gente? Mas aí os médicos estão trabalhando. oi, oi, oi, oi. Nossa, Oi, não acredito. Não acredito. Você tá bem? Eu tô bem! Você? Que é isso? Gente! Como Caraca, assim? Caralho! Faz mal tempo. Sim, oh, cara sim. Eu, eu, eu tive que ficar fora da cidade um tempo. Gente. E yeah, é, beleza? Oi, oi, beleza. Eu encontrei um novo amigo aqui, ó, nessa jornada. Ai, que legal. Tu entrou, tu entrou faz quanto tempo não, agora? Entrei agora. Nossa, que sorte. <risos> Tchau, falou. Que, a gente vai fazer caixinha agora. Ah, tá. Quero Quer que é nome muito obrigado, deu mó ruim da última vez. Eu te ah, encontrei tá. no Tinder. <risos> Bora, moço. <risos> <risos> ah, e também essa moto agora aqui, ó. Vai a 160. Ó, ó, se liga no grau. Eita! Eita, Nossa senhora. <risos> eita! Nossa senhora. Foi 3 milhões. Tem uma amigo, lá. Oi? Foi 3 milhões. Foi, tá ganhando menino ainda, ô. Haha. Nossa, absurdo então, oh. <risos> <risos> <risos> <por> tá, <risos> mesmo. <risos> e aí, mano, beleza? Yeah, beleza. beleza. Vocês dois estava carregando um cara aí, vocês dois tava carregando um cara aí, onde vocês jogarem ali atra... atrás de tudo? É meu amigo, cadê ele? ali de tu. Tu, aí, uhum. atrás de tudo, mano. Bola buscar ele atrás de tudo, literalmente. <risos> é então, vai ficar pela cidade agora? Vou, vou, tá. Eu vou fazer um caixinha aqui, talvez eu daqui vou a pouco nós não. Daqui a pouco nós vamos é. aí, viu? Conversar, tá bom, tá bom. É. Tá, tchau. Se tá. você, vê, olha aqui, ó, se você, fala, se você, vê um médico chamado Nascimento, ele dá tratamento grátis porque ele é meu amigo. Ah, tá, então, tá, Assim, eu quero que o Nascimento me dá um, eu quero falar com o Nascimento. Tá bom. Aí ele vai lá, vai puxar a conversa com você, você fala assim: "Eu sou amigo do Luiz, ele falou que você dá tratamento grátis". É isso, falou. Tá bom. Tchau, tchau. valeu. Tchau. <risos> Gente, qual a chance, meu? Qual a chance? Qual a chance, velho? Qual a chance? Eu tô muito chocada, gente. Qual a chance? Gente. Deixa eu ver se alguém pode me dar uma carona. Então, o que, que tá rolando aqui? Lá, é. Nascimento, gente. Vamos gravar o nome. Dá tratamento aí, doutor. <risos> aqui eu, doutor. Valeu, valeu. Gente. Valeu Tá Ele cagou do Ed Uuuuuh Tem uma magro aqui esperando por mim MW citando meu nome é. Por aí por isso vai ser com Ah! Não ai! Tá mal, é. Viu gente é essa música que toca no começo Mãe. Oi! Oi! Quer que eu quero comprar uma moto? É, não tem dinheiro não moço Valeu muito obrigada Biel Opa Muito obrigada Biel por ter seguido Muito obrigada, muito obrigada Sério, ajuda muito, muito mesmo Muito obrigada Tá, gente, agora A gente vai ter que achar um jeito de Ir pegar essa moto Porque tá complicado aqui Minha situação, né como sempre, né? Como sempre. Na já nunca tá em paz nessa vida. Porque esse negócio de pegar moto é. Ué, gente, não pode correr aqui. Agora arranjar uma carona. É. É, eu vou. oi eu caindo, gente. Igual uma banana. Não tem ninguém aqui, né? Eu podia pegar esse carro, mas tá trancado. Eu já sabia. Olha eu caindo toda hora porque o chão tá. Então tá, né? Não consigo andar aqui, tudo bom. Então, eu vou ter que pegar uma carona, porque eu não tô afim de andar isso tudo, não. Deixa eu ver. Nem sei se eu tô indo pro lado certo. Olha, até que eu tô. Mas eu preciso de uma carona, velho. Eu não quero andar isso tudo. Ei! Consegui carona assim, gritando, igual uma doida. Ali no hospital tem bastante gente, eu devia ficar lá, né? Mas não sei. Então, deixa eu ver. Eu saí da safe zone. Deixa eu ver de quanto dinheiro que eu tenho. É, tá tudo guardado no banco. Beleza, então. Deixa eu ver. É, gente, acho que eu vou lá pro hospital. Só que ali tá tá um povo que não tá com cara de dá carona, não. E, gente, que, que bolsa é essa aqui? Não tô entendendo. Agora que eu percebi... Que bolsa é essa, meu pai? O que, que tem nessa bolsa? Será que é o dinheiro sujo que a gente pegou lá no... Na... Na caixa, lá? No caixa? Gente. Olha o policial correndo. Será que tá acontecendo alguma coisa? Eu vou ver se alguém me dá uma carona lá rapidinho. Porque no hospital é mais fácil. Tem mais gente. Oi, deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Tem? Olha, tem bastante gente aqui. Ai, que maravilha eu caindo aqui, gente. Por que tá tudo branco assim, tá um branco é, bem exatamente forte. <risos> exatamente. Tudo famoso. Assim. Ele esqueceu não, não, o nome ele... dele, ele esqueceu oh, oh, os defeitos dele, falar... as qualidades Vou dele. Vou ficar encarando aqui até alguém caramba. falar é uma coisa. com <risos> é, Chora se você chorar, vai chorar pro meu ombro. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi, hein, cara. O que tá dando? Bom. Tudo, bom. Tudo bom? Papai cuida. Oh. <risos> Alguém pode me dar uma carona, por favor? Nossa moça, adorei seu estilo Ah, muito obrigado cara, ah, não mãe, mãe, Você ia ajudando seu é papai não é? Não, não. <risos> Desculpa, moça qual É qual você trocar é um, um sapato de ah, elfo, entendeu? Sei que eu assim? é ah, que eu é o meu é sapato que de lançamento. Alguém sabe algum problema aqui pra fazer o teu papo mais aqui? Puta bandido, cara. Moça, eu não... não, eu barrei tudo irmão. Tá de mão. Pensei monete, trabalhador, de bem. Oi. Eu ia entrar para essa vida. Deixa com... falar, Eu eu eu, eu... Alguém me dá uma <risos> ajudinha aqui, ajudar aqui, ó. <risos> pô, me fala, deixa me fala o povo que moça. moça você não eu não tá aqui, a gente vem lá, aqui, vem, vem aqui Aqui vem aqui. Ah, tá. Entendi nada, gente. Não entendi nada Tô falando tudo junto Tratamento concluído Que tratamento velho, Tomar tô Opa. mal não Oi Tá <risos> bom Tudo bom? bom Você pode me dar uma carona para um lugar aqui pertinho Meu carro foi preso, acabei de sair da cadeia Tem problema não <risos> É rapidinho Output doutor, vem aqui, doutor. Eu sei, ó. Como é que foi pra fazer o teste aí? Pra, pra aproveitar e colocar a roupa branca? Não entendi. Gente, eu Startate. preciso de macarona. Tá, tá eu vou eu tó, ficar ali na frente Oidade do hospital. Você sabe é me Pra ver se alguém me dá macarona. Vai numa loja, pô, e bota um palito lá, pô. Palitol tem que ser isso aí, né? Esse tipo de colete aí, né? Esse aqui é cirurgião, é médico e cirurgião. Ver se tem tá difícil, teste de eu Covid. <risos> Pior que não tem, não. Aqui na cidade está tudo tranquilo. Tem Covid aqui, não. <risos> Ainda bem, né? Porque nossa, imagina usar máscara aqui no jogo. Você é louco. Tá, tem um povo aqui na frente. Tá com cara de ser. Povo mal educado, né? Mas vamos ver no que, que dá. Oi, moço. Eu acho que não tá aqui, não. Eu acho que ele deve estar tá fazendo alguma coisa lá fora. Moço, <risos> é, não tá aqui, não tá no além. Será que olha? Ah, será que dá pra me chamar um táxi? Ai, gente, eu sempre esqueço que dá pra chamar táxi. Taxista, você precisa ter 200. Tá, então 250. Deixa eu ver aí como é que eu faço pra me pegar 250. 200. Gente, eu sempre esqueço que tem. Táxi, véi. Como que pega? Como é que coisa que o dinheiro... Tô sem celular. Eu teria que ir num banco. Deixa eu ver. Banco, vamos ver se o banco é mais perto. Nossa! Perto? Ah, não. Se bem que é perto sim. Ah, não. Não é nada. É mais longe. Mas tem vários bancos, ó. Esse aqui já é mais perto. Só que tem um banco que eu lembro que o garotinho lá falou que não, não dava pra, pra sacar dinheiro. Que eu me lembro. Eu acho que esse aqui é o mais perto que tem, né? Isso aqui é banco? É banco! Olha, pertinho da onde eu tô. Beleza, eu vou nesse então. Deixa eu ver. Ah, tem mais motos aqui jogadas. Deve estar trancada, né? Nunca está aberta. Para minha sorte. É. Está sempre trancada. Porque senão eu ia falar. Ah, que seja, que seja. Isso que tá? Gente, o que está fazendo essa boneca? Está meio doida. Tá trancado. O povo não pode ver eu tentando abrir os galos. Não dá ruim. Tá, deixa eu ver para onde eu vou. Eu acho que é pra cá, deixa eu ver. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá, eu acho que é pra cá, hein. Deixa eu ver que aí, gente, eu pego... Que isso, gente? Eu pego um, o dinheiro lá no banco, 250, né, o saco. E aí eu posso pegar um táxi, né, que é, é bem melhor. Vamos ver. Eu acho que é pra lá, hein. é pra cá? Pra onde que é, gente? Deixa eu ver se eu atravessar a rua. Tem que ficar olhando, né? Pra não ser atropelada e dar ruim. Deixa eu ver. Não! Ué, pra onde que eu vou, meu pai? Deixa eu ver. Ué, tá falando que é pra cá, pra cá. É bom tá falando, né? Vamos ver. Agora é chegar no banco. Pegar o dinheiro. Porque se eu tivesse com o celular, dava pra pegar pelo celular, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Porque eu acho que não dá não, na verdade, pelo celular. Porque... Eu lembro que da última vez que eu tentei pelo celular não dava, né? Que eu tava lá na cadeia e tal, já não dava pra sacar pelo celular. Gente, eu não tô entendendo qual é o caminho. Tá, tá falando que é aqui. Então vamos lá, né? Tá falando que é por aqui. E aí? Oi, Zuro, Tudo bom? Melhor pegar uma bike Pera cá, meu Deus. <risos> então, só que onde que tem bike? Tem lá no, no... No negócio de comprar veículo, não é? Aí, pra mim, lá no negócio de pegar veículo, eu vou lá no negócio de pegar a moto. Que é do lado. Entendeu? Ah, é muito complicado, gente. Eu ainda tô aprendendo, ainda tô aprendendo. Relaxa. <risos> Tudo sob controle Desde que eu não seja roubada E nem morta E nem sequestrada, né? Porque também seria legal Deixa eu ver Olha, tá mostrando que eu tô indo Pro caminho errado, não tô entendendo É pra lá? Eu acho que é pra lá Gente, tá vindo uma moto aí bem louca, hein? Bem loucona Vamos ver, acho que é por aqui Ué, gente, eu tô entendendo. Ué. Tá, tá eu acho que é pra cá. Vamos ver. Eu acho que é pra cá. Nossa, olha que grama bonita, macia. Nunca tinha vindo aqui, eu acho. E o moleque sumiu, né? Ele deve tá roubando lá o coisa. Ih, <risos> tô chutando uma polícia aí, hein? Ué, gente, eu vim para... Para o hospital? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Eu pra, tá falando que eu praticamente cheguei. Vamos ver. E eu ainda tô encabismado com essa mochila na minha costas. Eu não tô entendendo que mochila é essa. Será que é aqui? Não, não é aqui. Isso aqui não é um banco, isso aqui é um hospital. Eu não tô entendendo. Deixa eu ver. Tá, eu não tô indo pro lado certo. Eita! Tá alguma coisa meio errada aqui, hein? Tudo bom? Não tô entendendo. Tá, eu acho que é pra cá. Ó. Eu acho que deve ser aqui. Oi? Será que é o um molequinho? Parece a voz dele? Não sei se é. Deixa eu ver. É, tô indo pro lado certo, eu acho. Não, não tô na... Pera, acho que tô. Acho que é pra cá. Ué, gente, eu vim parar no hospital. Ok, não tô entendendo nada. Eu? Eu acho... Não tô entendendo, não tô entendendo. É pra cá. Olha o outro morto ali, gente. Gente, eu, eu, eu voltei onde eu tava. Pera. Banco, eu só preciso encontrar a direção de onde é Tá, é pra cá, ó gente É aqui o banco Então, eu tenho que Ir por aqui, né Eu imagino E sim Vamos lá vamos dá pra estar O povo lá dentro do hospital daqui Eita, pega Olha os carros tudo doido Ai meu pai, que medo de me atropelar eu não tô entendendo, gente, para onde, é, onde que é esse hospital? Não era pra ser ali o hospital não, banco, eu tô até confundindo as coisas meu pai, eu só quero pegar meu dinheiro eita! Por que eu vou correr assim? Olha não sei, gente, olha um helicóptero azul! Será que esse helicóptero me dá uma carona? <risos> eu vou pedir só de sacanagem. Olha só como que tá pousando. Nossa, meu perigoso esse helicóptero aí. Será que eles vão guardar o helicóptero aqui? É, eu acho que vão, então não vão usar mais nada. então não dá pra pedir carona, né? Ai gente, eu não tô entendendo onde que é esse banco. Será que é dentro do hospital? Oi moço, moço, moço. Oi. Você sabe onde tem o. onde é o banco mais próximo? Por quê? que? Porque eu tô precisando ir no banco mais próximo. No banco? É. Sei não. Vixe, tudo bem, valeu. <risos> Aperta F isso é uma... Ah, tá Mas não é F não, gente F é pra entrar no veículo Mas enfim Deixa eu ver, ó Tá cheio esse negócio aqui Ai, meu pai Tá falando que é pra cá Como é que é pra cá esse banco? Eu tô vindo pra cá Já tem meia hora E eu não acho banco eu só queria pegar uma motinha, minha motinha, mano. Eu queria minha motinha. Ai, gente, o que, que eu faço? Deixa eu ver. Ó, oh, tá falando que eu tô. Lá na favela lá? Tá falando. Tá falando que eu tô bem aqui no banco Aqui, ó Tá falando que eu tô aqui Como que eu tô aqui no banco? Isso aqui não é um banco Vou ter que ir assim pra tá? ver se não vai amarrar Deixa eu ver Eita, nossa, mas levei um tomba hein Deixa eu ver Será que isso aqui é negócio de... Ai Ui, Foi sem querer gente só precisa achar será que aqui em cima aqui em cima tem negócio para tirar dinheiro deixa eu ver isso aqui não é olha gente tem elevador que legal tem elevador gente como que faz para funcionar será que tem que bater aqui não que legal gente tem elevador é Será que eu tenho que apertar o um número que é? Do andar? Hum. Como que faz pra funcionar, gente, esse elevador? Acho que não tem como não, hein? Enfim. Só que aqui é um bom lugar pra se esconder, hein? Deve ter como funcionar assim. Eu só não sei como, né, gente? Enfim, vamos subir aqui pra ver se tem um banco, pra ver se o banco tá aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Ó, oh, tá falando que é pra cá. Ai, gente, mosquito. O que que tá acontecendo ali, gente? Enfim. Foi pulando. Olha os elevadores. Ai, cheio de mosquito. Ai, gente. Cadê? Olha, tem mais salinhas aqui. Que da hora, hein? Tô brava. Tô brava. Tô brava. Tô brava. Deixa eu ver. Se tem como fazer alguma coisa aqui. 250. Vou tentar pegar por aqui pra ver se tem como. Não tem como. Deixa eu ver. Tô falando que o papai é aqui. Vou marcar de novo aqui no mapa. E vou ver se alguém me dá uma... Carona. Até o banco. Será que esse daqui funciona? Funciona nada? <risos> então vou descer lá. Ih, não. Tô indo pro caminho errado. Vou descer. E onde que desce mesmo, acho que eu estou um pouco perdida. Mas vamos lá. Eita, olha, a polícia está aqui perto. Olha o povo aqui embaixo falando. Eita, caindo <risos> Gente, o que está rolando? Eita. Tá Oi, <risos> <olha>, eu olhei o carinho da escada, velho. Ô, médico, ajuda ela aí. Agora eu preciso achar um, uma carona. <risos> aqui, aqui, aqui. Ajuda ela antes. <risos> Pera, tá um monte de. Eu tenho que. Ah, o guia já tá resolvendo. Foda-se, eu tô com tudo Carona, eu <risos> então, eu. Eu. Eita, deixa eu ver. Valeu, cara. Eu sei. Deixa eu ver pra onde eu vou, gente. Eu acho que eu. Será que eu ajudo essa pessoa aqui? Acho que eu vou ajudar. Que aí ela revive logo. Eu vou te ajudar, moço. Eu vou te ajudar. Hum. Deixa eu Eita, olha. <risos> Só eu é procurar alguém. É. O oh, moço, moço, doutor, doutor. Eu preciso de ajuda, doutor, doutor. Oi, deita ele aí. Eu achei esse moço deita, aqui deita, ali deita, jogado. Gente de amor. O que está acontecendo? <risos> Eita. A vida Doutor, faz o um tratozinho rapidão. Ah. Deixa eu te ver que o dinheiro na hora. A vida é noturna. Peraí, gente. Tem que sair de perto para eu poder atender o homem. Pera aí. Toda tá <risos> sai de perto. Eu, vir, né? eu não conheço ele não, tá? Só achei ele ali, uhum. tá? Acho... <risos> Olha o sapato uhum. do homem, gente. Uhum. <risos> de boa. <risos> gente, como é que esse médico não vê a pessoa já jogado e vai ajudar? Não vai ajudar, né? <risos> tá, gente, tô ajudando uma pessoa que eu nem conheço Eu falo assim que eu peço pessoas logo que eu não conheço Porque caso venha algum bandido, alguma coisa implicar comigo Ah, tu salvou o que aconteceu aqui, Dantô? Tudo certo? Não sei. É Você tá bem? Foi ela que te tratou. Pronto. Eu tô bem. Ô, oh, moço, hum. obrigado. Nada. Uai, não lembro de nada. Só lembro de um pé na minha cara, do nada. Eita, complicado, hein? Ah. Enfim, vou lá, tá? Tá, obrigado. Nada. Aí, é a porta. É Eita não pô Ficou viado Faz com ele não Bate tudo Falta aí o que está batendo aí viado Falta aí Gente tá O que aí pô Gente, Será que essa moto tem a sorte de estar destrancada? Tenho nada Eita ué Um monte de carro aqui Você é louco Gente, tá. Eu preciso urgente de uma carona. Oi, oi, oi, moço. Opa. Quem falou comigo? Nem sei. Opa! <risos> ali, tem carro eu ali. Do... Não, o negócio é é oh, Oi, oi, oi, oi, oi. Isso. Quem é o dono desse carro aqui? Ele aqui do lado. Chegui, chegui, chegui, chegui. Esse é <risos> você? Ah, o desse de branco aí, de na tua frente. Ah tá, então. É, ô moço, você pode me dar uma carona, por favor? É aqui pertinho, ó, Eu tô precisando de gente. O carro tá é melhorando, aquele é lá, ó. Aquele preto lá. Oi? Eu, eu quis dizer o de branco, mas era aquele de preto lá, o branco com preto, não né? eu não. Ah eu tá. Uh, ET! E.T., você ainda tá vivo. Ô vivo. Eita! Hum. Nossa senhora. Oi E.T. Oi E.T, você é. pode me dar o cara aí né, por favor, eu esqueço tudo hum. que você fez e te perdoo pelos seus pecados. <risos> Porque é que quer é ir pra onde? Pro banco. Pro tá, banco não. Pro banco não, pra, pro meu estacionamento na verdade. Tá. Valeu, valeu E.T. ET está perdoado, gente. Deixa eu marcar aqui o estacionamento logo. Aí, boa. É garagem o nome, não estacionamento, gente. ET está perdoado por tudo que ele fez, porque me deu carona. Me deu carona. Tava precisando. Poxa, valeu aí, hein, ET. Esqueci vale. tudo que você fez. Valeu. Que <risos> Só que eu acho... Ah, tá funcionando. Ufa, gente. E a minha boneca tá andando sozinha. <risos> Deixa eu botar ela lá dentro de novo. Gente, ele me deu carona. Que bom. É mole, gente. Quem diria? Eu não esperava por essa mesma ET me dar carona. Me ajudar. Não esperava por essa mesmo, hein. Mas enfim. Agora a gente pode seguir em paz. Agora eu vou te retirar. A motoca. Moto e Ai, tá de sacanagem com a minha cara. Eu tenho muita multa, não dá para pegar a moto. Não sei o que dizer. <risos> Não sei o que dizer. Depois dessa. Agora o que resta é chorar. É. O que aconteceu para você estar deitado no chão? É a vida. Isso que aconteceu. A vida. É a vida de Narceja. Que é cada dia mais complicada. Impressionante. Não aguento isso não. O ET me deu carona. Me deu carona. Só que tava tudo certo. Eu falei, nossa, é agora que o RP vai andar. Vai dar tudo certo. Aí o que que me acontece? Eu esqueci que eu tô cheia de multa. Multa que nem é minha, que é a dos outros que foi pra mim. E aí... Eu preciso usar só um táxi. Ou seja, eu devia ter pedido... Pra ir pedir um táxi. Não pra vir aqui na moto. Só que a linda que esqueceu... Que eu tava cheia de multa. Né? Ai, ai. Mas olha, eu tô perto de outro banco, gente. Pelo que eu estou vendo aqui, pelas minhas contas, tem um carro caído. Será que esse carro dá pra usar? Entendi, tem dessas. Não tem ônibus ou caminhão de lixo? Tem, só que pra mim chegar lá, né? E a minha... O que que eu vou pensar? Pra mim chegar lá, né, vai ser... Eu vou ter que ir a pé de qualquer jeito, né? Aí ah, eu não sei o que, que eu vou fazer. Tá falando que tem um. O agente. Ai, meu pai tá sacanagem com a minha cara, a minha personagem. Bugou! Não tá saindo aqui mais. Não tá saindo daqui. Deixa eu ver se eu dá barra. Só ela sai daqui. Aí, saiu, saiu. Nossa, gente, que susto. Achei que ela ia ficar ali pra sempre. Mas enfim, tá falando que tem um banco aqui. Vamos ver se acontece isso, de ter um banco aqui, esse milagre. Tá falando que é pra cá, vamos ver. É pra cá. Beleza. Se tiver um banco aqui, vai, tá... vai ser uma beleza. Deixa eu ver. Aqui. Acho que é ali. Aí vai é um, um banco. Um banco mesmo, tipo... Ih, olha, gente. Macacos no espaço. Eu tava pensando nesse filme esses dias. Esse filme é antigão. Caraca, o que, que esse filme tá fazendo aqui, <risos> velho? Eu amava esse filme quando era pequeno. <risos> uh, aqui que é o banco? Hum, aqui. Aí, gente... Nossa, gente, e aí? Deu bom, deu bom. Deu boa aê! Tá, vamos ver. Saque rápido. Você acabou de sacar mil. Eita, não quero sacar isso não, minha gente. <risos> depositar. Eu tinha que ter apertado ali em cinco. Tá, vou depositar... Pão. Foi? Foi, 1500 Beleza, deixa eu ver quanto que eu tô aqui então Tô com 500, isso Nossa, gente, eu sou Tô ficando boa na matemática, hein <risos> GTA tá me deixando Boa na matemática Aqui Tá, beleza, gente, agora vamos pedir o O táxi Né, porque tá difícil você pagou 250 pela informação. Tá, eu quero um táxi. Eu não quero só informação. Eu quero que um táxi venha me ajudar. Tá, daí eu vou pegar o táxi e vou aqui pra garagem. Garagem, garagem... Aqui. Ué? Ah, tá, não... Não, então, como eu não posso usar um veículo? <risos> eu tô na frente da garagem. Nossa, tá. Eu esqueci. Hoje, eu tinha esquecido de novo que eu tinha um monte de multa, mas enfim. Então, eu vou ter que trabalhar pra conseguir 19 mil pra pagar minhas multas, pra ir sim pegar minha moto, tá? Então, eu vou trabalhar com o quê? Minerando? Minerando é muito chato. Eu vou de. Eu queria ser taxista, né, gente? Lembra? Só que não tá funcionando. Então eu vou de... Departamentos. Deixa eu ver. Lixeiro. eletricista. Eu acho que vai ser lixeiro. É... Eu acho que vai ser lixeiro. Que é o mais de boa, eu acho. Enfim, cadê o táxi, gente? Ah, eu acho que tem que escrever, né? Taxista. Preciso. De um taxista urgente. Por Por favor. Aqui, existem um taxista em serviço no momento. Tá, mas cadê esse taxista? Existem um taxista em serviço no momento. Tá, cadê esse taxista? Eu chamei o taxista, cadê o taxista? Tá falando, existem um taxista em serviço no momento. Tá, mas ele vai vir me buscar? Porque eu tô precisando de um. Tô precisando. <risos> um pouco aqui para ver se ele vem mas eu acho que não vem não se não vir vem... ônibus ônibus, ônibus ônibus ai meu pai precisa de ônibus ônibus ônibus ônibus ônibus ônibus ônibus ônibus ônibus ai cara e essa moto aqui essa moto aí ai nossa aquele ônibus ali hein, cairia muito bem caramba hein. Vou ter que ficar aqui esperando o táxi. Hum, mas eu não vou esperar muito, não. Se não vier, eu vou ver. Porque geralmente ele chegou rápido. Bom, pelo menos o Giovanni chegou rápido, né? Então, deixa eu ver. Eita, outra linha de moto. Enfim, gente. Táxi não veio. O que, que eu vou fazer? Não sei. Se eu tivesse uma arma, seria uma... tudo mais fácil, né? Que aí eu roubava aqui de alguém, uma motoca. Né? E ficaria tudo mais fácil. Tem alguém aqui? Ai, que não esteja trancado, não esteja. Tô trancado. Gente, não entendi. Eu chamei o táxi, mas ele não veio. Entendi. Eita, pega. Eita, eu não fui eu que fiz isso não, hein. Não fui eu não. Tá trancado também. Não fui eu que fiz isso não. Qualquer coisa não sei de nada. Com... Tá, gente. Como que eu vou fazer? Eu só preciso ganhar 19 mil. Dezenove mil. Preciso ganhar. Dezenove mil. Pagar minhas multas. E. E... Faz o quê? Aí, ah, coisa minha, moto. Usar minha moto, né? Senão eu não consigo. Aí. E eu até podia ligar pro Giovanni Ou pra qualquer outro aí Que me ajudasse Só que eu tô sem celular, gente Porque da última vez que eu joguei Que eu me lembre Eu fui presa Aí eu perdi meu celular Né? Enfim Tem um ponto de ônibus ali, gente Eu vi um ônibus Nossa senhora, coitada da moto <risos> Eu vi um ponto de ônibus Aqui, ó eu vi um ônibus passando aqui agora há pouco, só não sei quando que vai passar de novo, né? Aí Aí, tem que ficar aqui um pouco, né, Pra ver, enfim. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi. estou em perseguição, parece a polícia Ai, ai. Oi moço, moço, moço, moço, moço, moço. O que foi? que foi? Você... Ixi, já tá cheio o carro, né? Hum, Ai, <risos> Que droga. Foi quase, hein, gente? Foi quase. Deixa eu ver os passando, tudo doido. Tá, é. Não sei o que eu vou fazer, gente. Eu acho que eu vou ter que resolver isso em off, gente. Eu vou resolver essa questão aí do... Eu vou resolver essa questão aí das multas. Aí eu resolvendo isso, eu volto aqui pra jogar. Eu resolvo isso hoje em off. Volto aqui pra jogar com vocês, tá? Aí depois disso, eu venho aqui com tudo prontinho pra jogar com vocês, tá gente? Porque assim, gente, multa não dá pra usar moto. Aí fica complicado, tá? Então, é isso, gente. Então, vamos de valorante. <risos> então, vamos de valorante, gente. Porque assim. Porque assim, não dá pra mim ficar mostrando essa parte chata pra vocês, né? De, porque tô vendo que vai dar um trabalho, sabe? Eu vou ter que. Eu vou ter que. Conseguir um jeito de ir lá pra. para coisa de lixeiros. Aí eu vou pra lá, vou arrumar um emprego, vou juntar os 19 mil, vou conseguir usar minha motinha de novo, e aí eu posso. Aí eu posso mexer pela cidade e tal, ficar mais de boa, tá, gente? Então é isso. E também eu, eu lembrei aqui que na hora que eu for jogar, eu posso, quando for entrar no jogo, tem como escolher onde você vai nascer, né? Então, eu sempre escolho o último lugar. E o último lugar, geralmente, está longe. Que eu, o último lugar que eu tava, né? E aí, o último lugar que eu tava geralmente, está longe de, de onde eu preciso estar, tá, né? Que geralmente, eu preciso estar... Tá. Cadê meu chinelo, meu pai? Que é... Ai, meu pai, cadê meu chinelo? Gente, eu estou ele então, eu tô dormindo. Enfim. Que é... Que é a garagem. E... Qual é o outro lugar? E o banco, né? Mas geralmente eu só vou precisar da garagem mesmo. Então eu preciso juntar esse dinheiro pra pagar as multas que nem são minhas. Entendeu? Que essas multas não são minhas. Entendeu? Foi que eu tava andando com alguém aí pegando carona. Aí essa pessoa tava levando multa e tava vindo pra minha multa. Agora eu tenho 19 mil de multa pra pagar, né? Então eu vou pagar isso em off <risos> e depois eu venho aqui com tudo prontinho e tal. E tals. <risos>